O pessoal da SECOM Internacional me pediu para conversar um pouco aqui, porque há uma, há uma curiosidade natural e, e, e grande sobre o encontro que estamos ajudando a, a organizar e que será realizado na semana que vem. E eu queria dizer que nós estamos com uma expectativa muito grande sobre isso. É... O governo brasileiro eh, e o Brasil, de maneira geral, tem se manifestado nos fóruns internacionais desde 2003, eh, pregando que é preciso ampliar o modelo de governança da internet, que é preciso eh, democratizar e dar acesso a outros países e outros setores da sociedade para... Participar das definições. É, em 2012, no final de 2012, houve um encontro promovido pela União Internacional de Telecomunicações, em Dubai, e nós é, fizemos um, uma defesa forte disso. Conseguimos aprovar uma moção é, em Dubai sobre essa questão da governança da internet mas com muita polêmica, com muita divergência e até porque havia resistências. Eu vou citar só um exemplo. A Europa tinha posições divergentes dentro da Europa. Uma parte dos países votou a favor, outra votou contra. Os Estados Unidos lideraram a posição contrária e, embora nós tenhamos conseguido aprovar o texto é evidente que fica muito difícil de, de implementar, até porque os Estados Unidos não assinaram e outros países também não assinaram. É, a, a crítica que a gente fazia naquele momento era é, que a internet tem uma estrutura muito concentrada é, nos Estados Unidos e, e é, é, também no Hemisfério Norte. Todos os grandes recursos críticos é, do sistema global de internet, são localizados no hemisfério norte, por exemplo, você pega os computadores, servidores raiz, são 10 nos Estados Unidos e dois na, na Europa e um no Japão. Todos no hemisfério norte. Isso, além de gerar uma concentração de riqueza, também gera um, um, uma deficiência na internet nos outros países. Todos nós aqui temos que trafegar Quase que 90% das conexões têm que trafegar pelos Estados Unidos, mesmo que seja, muitas vezes, conexões entre dois países do hemisfério sul, ou mesmo que seja dentro de um país grande como o Brasil, você tem que ir à América do Norte e voltar. E sem contar que gera despesas. Né? Eu lembro que em 2012 nós levantamos que o Brasil pagava, só para fazer conexões com os Estados Unidos, cerca de 600 milhões de dólares por ano. Eu não tive curiosidade de fazer esse levantamento agora, mas aumentou muito o uso da internet. Quer dizer, nós, o tráfego aumentou, com certeza nós estamos pagando muito mais né, do que isso, por ano. Com o episódio de vazamentos do, do, do senhor Snowden, é, houve uma claramente uma mudança na, na forma como a opinião pública internacional eh, passou a ver essa questão. Eu diria que hoje, na Europa, é absolutamente consensuado que é preciso fazer mudanças nesse modelo de governança. E todos os, tanto que a União Europeia, eu vi uma entrevista da comissária Nelly Cruz na sexta-feira, está criticando... Os documentos que estão sendo preparados aí para o encontro, dizendo que eles ainda são vagos e que precisam ser melhor definidos. Ou seja, já está uma, claramente tentando puxar por definições mais claras no encontro. A partir disso, é, houve uma reunião no Uruguai com as entidades é, mais destacadas no, no, no, no âmbito da internet, o chamado iStars, que são entidades de caráter técnico, mas também de caráter social, como Internet Society e várias outras, que, junto com o ICAN, resolveram que tinha que é, aderir a essa, a essa movimentação para ampliar a governança. E, logo depois, o senhor Fad Xerrade esteve aqui no Brasil, nós o levamos para falar com a presidenta Dilma, e, a partir daí, surgiu a ideia de fazer esse encontro, que agora se chama NET Mundial. Nós estamos com um cuidado muito grande de fazer a organização desse encontro de forma mais ampla possível. É, eu estive em Bali no mês de novembro, dezembro, outubro, e foi uma viagem longa, então, acho que entrou em outubro e novembro, não sei porque levamos 39 horas para chegar em <risos> é, e fizemos, foi uma, uma reunião é, do AIGF, do né, o, o é, Fórum de Governança da Internet, e nesse fórum já tiramos lá um, meio que um pacto de como preparar esse encontro de forma extremamente participativa, tanto que os comitês, tanto o comitê de alto nível, o comitê executivo, todos eles têm participação muito forte da sociedade civil junto com governos que estão ajudando. O comitê de alto nível tem representantes de 12 países, mais dois representantes de membros de organizações ligadas à ONU, uma delas é a Comissão Europeia, né? Pode... Não, tem dois... Desculpe, tem dois... A Comissão Europeia está como representante de, de país E tem mais dois representantes de organismos ligados à ONU e 12 de organizações não governamentais. Quer dizer, é praticamente paritária. E, e a nossa ideia é de fazer um encontro o mais amplo possível com, com debates é, sem qualquer tipo de tolimento. Há uma preocupação como está sendo expressado pela comissária Nery Cruz e, e outras pessoas que vêm, de que nós busquemos afunilar para tentar tirar medidas práticas desse encontro. Não vai ser fácil, porque vai ser um encontro com em torno de mil pessoas e, e tirou-se esse, esse, essa ideia de fazer com uma, uma limitação de, de mil pessoas, porque corríamos o risco de ter um encontro de 10 mil pessoas, que é aí que seria mais difícil ainda tirar qualquer decisão de caráter prático. Achamos que os documentos que foram mandados para cá, mais de 180 é, textos, é, são muito representativos, eles foram compilados, foi distribuído é, para todos os participantes, e nós temos um período de 10 dias para fazer consulta pública e tentar chegar a um documento que reflita um consenso mínimo em torno dessas questões. A nossa expectativa é que vai ter um debate muito amplo. Além disso, já foram organizados fóruns paralelos, uma arena que vai ter para debates livres, é, paralelamente ao encontro. Acho que vai ser é, muito produtivo. Eu vi hoje uma entrevista do, do FAD na Folha de São Paulo, ele considera que o encontro não vai ser o fim desse debate, vai ser o começo de um debate. Ah, é até possível, né? mas também concordo com a Nery Cruz que, nós temos que, que esse começo tem que ser o mais claro possível, o mais definido possível. Nós temos que tentar avançar o máximo para tentar depois desdobrar isso é, nos, nos próximos fóruns e na, nos próximos anos. É, é isso. Acho que vai, nós estamos com uma expectativa grande, a presidenta Dilma vai participar é, do encontro, né, com certeza vai, vai se pronunciar e, e falar as expectativas dela e do Brasil sobre isso. E, é, o encontro vai ser muito debatido, é muito plural, muito heterogêneo, o público é muito diversificado, então eu não teria condições de falar não, a discussão vai ser assim, o assado, acho que vai ter vai ter muitas polêmicas e, entre aspas, brigas, uhum. né? é, que é normal num encontro como esse. numa é, hora, o ano passado, quando a senhora falasse com esse encontro, havia uma ideia de que seja o único de chefe de Estado e tal. Não vai ser. Não, nós avaliamos Entretanto, que não tem a menor condição de ser um encontro de chefes de Estado, até porque... É, não apenas as organizações, mas os, os governos, em sua maioria, concordam que a governança da internet tem que ser o chamado modelo multistakeholder, multissetorial. Quer dizer, um, um, um modelo onde as instâncias certamente terão representantes governamentais, mas não necessariamente, até se possível... É, não em, em maioria quer dizer, onde a sociedade tem a maioria dos membros e os governos participam eu tenho uma visão que não sei se isso vai atingir, vai chegar a consenso e de certa forma o Fad também fala na, na entrevista dele hoje tem que ter instâncias governamentais para tratar de, de questões como crimes né, questão tributária coisas que são típicas de governo mas, por outro lado, é, os trabalhos técnicos da internet, definição de endereço, codificação, protocolo da internet, essas coisas, quanto menos o governo tiver, é melhor, porque nós temos um risco de isso não andar. Né? Se você começar a pôr representantes de, de governo para discutir questões extremamente acadêmicas ou, ou puramente técnicas, nós podemos emperrar o debate. Então, acho que tem que saber separar isso, mas é, a nossa visão é de que tem que ser um modelo multissetorial. Ministro, aqui no Brasil, no Congresso, houve todo o debate relativo ao marco civil, então o Brasil já tem uma certa definição da sua perspectiva, do seu ponto de vista. Quais são os fundamentos da posição brasileira com relação ao organismo da internet e quais são os, os temas mais críticos? no debate internacional? Olha, nós é, é, sempre defendemos, e vamos continuar defendendo, que a internet tem que ser livre, tem que ter é, o, o, assegurado o direito à livre exp expressão, à liberdade de, de pensamento, que a, a rede seja neutra para que todos possam é, é, garantir o seu direito de ir e vir, as suas ideias irem e virem. E, e tem que ser livre da, da influência é, que, que possa gerar censura ou coisa desse tipo. Isso como, como princípios gerais. Ah, no, no detalhamento, nós achamos que ela tem que ser mais distribuída. Os países têm que ter mais acesso aos recursos da internet, ela tem que ser um, um instrumento de é, ajudar economicamente os países, assim como os Estados Unidos tiveram um crescimento extraordinário com, com a internet, a Europa, nós precisamos fazer com que a América Latina experimente isso também, a África experimente isso, quer dizer, os países que é, é, ainda não têm um desenvolvimento muito grande. É, e, basicamente, é o acesso à informação, acesso à possibilidade de, de usar a internet para a educação, para a saúde, para todos os benefícios, que ela, que ela traz. Então, é isso que nós achamos que tem que ser priorizado em qualquer modelo de governança. está andando, não está andando. É o assim, seguinte, nós temos é, que avançar mais, com certeza. Mas, olha, nós já temos uma conexão do Brasil com a Guiana e, consequentemente, com a Europa via Guiana, lá no, na, no Amapá, que é uma coisa importante, porque o Amapá era, um, era o único estado que não tinha acesso à fibra ótica. Agora tem dois acessos. Um vem da Guiana e o outro vai de Tucuruí, no Pará, para para Macapá, então nós conseguimos conectar o último estado que precisava. Além disso, nós já temos conexões com a Argentina, fizemos uma conexão com o Uruguai, um ponto de troca de tráfego em Santana do Livramento e Ribeira, que é um, são duas cidades irmãs do Brasil e do Uruguai. Estamos agora acertando com o Paraguai para fazer uma, uma, uma linha e... e na verdade, ela está praticamente pronta porque foi construída uma linha de transmissão de energia de Itaipu até Assunção. E já tem a fibra ótica. Nós precisamos fazer a iluminação. Já tem a fibra ótica. Ela precisa ter a parte eletrônica. Ela não está iluminada ainda. E, e, mas nós queremos fazer mais. Nós achamos que é possível fazer uma conexão nossa com a Colômbia. A Colômbia atingiu o Brasil via Chile, Chile, Peru e Chile, eles fizeram uma conexão de uma empresa, como é que é a Internexa. Tem uma empresa colombiana que construiu uma linha privada da Colômbia, passando pelo Peru, é, eu acredito que Equador, Peru, Chile, e vem até São Paulo. Então, a, a, nós estamos conseguindo integrar aí o, os países da América do Sul, mas precisamos construir pontos de troca de tráfego. Porque isso... É fundamental para não precisar fazer o tráfego pelo, pelo, pelos, pelos Estados Unidos. Dez reais. Tudo bem? Porque tem que deixar aí. Oi, <risos> Leandro. Pede para trazer água aí. Já pediu. Não, porque às vezes. Quando se fala disso. Ricardo, quando o tráfego passa para os Estados Unidos. Às vezes parece uma crítica aos Estados Unidos. Não tinha que ser uma autocrítica por falta de investimento? Claro, nós precisamos fazer os investimentos. É. Os Estados Unidos faz porque faz, né? É, faz. E eu diria que essa necessidade ficou mais premente depois dos episódios de espionagem, né? Porque não só passa por lá os dados, mas eles ficam lá também. Né? São copiados, duplicados, então. É, isso com certeza incomodou muito, porque, é, claro, nós não vamos ficar agora voltando e ficar discutindo isso toda hora, mas eu acho que fere profundamente é, o conceito de, de democracia, você ter um, um sistema onde as informações passam, são copiadas para para fins é, políticos, né? Quer dizer, isso com certeza não é não é aceitável. E então, no encontro com relação a essa questão da segurança, que, que o Brasil propõe o que para, para garantir que não aconteça de novo? Nós somos contra que, que haja esse tipo de. Acho que houve avanços, porque Estados Unidos já é, anunciou que vai fazer a globalização da aica e da IANA, e também o presidente Obama anunciou que a Agência de Segurança Nacional vai parar de gravar telefonemas nos países. Uhum. Eu acho que são medidas que nós temos que reconhecer como avanços, porque é, é, elas estão acontecendo. Eu acho inaceitável que, que continuasse esse tipo de coisa. Essa resolução que foi adaptada na ONU, em dezembro. O quê? Essa resolução da Sim. ONU, que foi Sim, foi aprovada. Uma proposta Brasil, de Brasil é e Alemanha é, é muito importante. É. Isso já, já não é um passo, é, nesse momento, Tem, falei isso, temos que reconhecer que é um avanço, com certeza. Não vamos ignorar. Mas passa basicamente por decisões políticas ou tem também elementos técnicos para, para, para introduzir? Não, eu, eu, eu defendo o seguinte, nós temos que ter infraestrutura, nos, nos países que não estão no hemisfério norte. E aí citaria a América Latina, a África, a Ásia, nós precisamos desenvolver essa infraestrutura. Então, é, é, isso é absolutamente importante. E, em qualquer instância, eu acho que nós temos que, que defender que é inaceitável é, que se use a, a maior. Ó, tem mais infraestrutura aqui, então vou me aproveitar disso para cercear o livre tráfego de informações. Né? De, de... Eu lembro que, na, na nossa, no nosso encontro em, em Dubai, o Google soltou uma nota em, em 40 idiomas, no, no mundo inteiro, criticando a nossa posição e de outros países que estavam discutindo e, e, e dizendo que o que nós estávamos defendendo, mudar a governança da internet, ameaçava... É, a integridade da rede, que podia levar a episódios como controle das informações. Depois, seis meses depois, nós descobrimos que o Google estava entregando as informações nossas, meus e-mails, tudo lá para o governo americano. Quer dizer, então, é, é, isso não é, não, é, não é possível de, de continuar. Né? Eu acho que tem que. a a O que é o. Olha, eu nem vou entrar nesse debate, porque eu acho que espionagem existe desde a Mesopotâmia. Né? E, e, com certeza, na China, dos 5 mil anos atrás, devia ter também. É, o que, que acontece? Naquele período, o pessoal pegava um espião e matava. Né? É, hoje, nós somos civilizados, não podemos mais ter esse tipo de prática. Eu acho que nós temos que estabelecer normas diferentes. Então, eu vou dizer... Vai acabar com a espionagem? Eu não, não posso assegurar isso. O que eu acho é que não pode ter uma espionagem a céu aberto desse jeito. quer dizer Todos os telefonemas, todos os e-mails, se você mandar uma mensagem para a sua namorada, alguém vai estar lendo lá, isso já é doentio, né? não é uma coisa razoável. Então, eu acho que, é, quando você pensa em segurança dos países, eu acho razoável que um país, por exemplo, mantenha vigilância sobre eventuais práticas criminosas na rede, como tem na fronteira, tem na, na, no, no aeroporto, você se previne para não, não ser surpreendido por alguém fazer um atentado ou coisa desse tipo. Acho que na rede também pode acontecer isso. Fora isso, nós temos que repudiar. O Brasil tem certeza que os Estados Unidos vai enviar alguma comissão, alguma delegação? para Vai mandar, com certeza. Já está vai. confirmado isso? Vai mandar. O... Nós conversamos várias vezes com representantes americanos. Pessoalmente conversamos em, em Barcelona, no encontro da GSMA. E depois eles têm nos mandado e-mail, têm participado dos encontros preparatórios. Vamos vão, vão conversar, sim. vão comparecer. E achamos que é importante que compareça, porque o encontro, quanto mais representativo, melhor. Não sabem que é técnico. Eu acredito que eles vão mandar a gente do Departamento de Estado, né? O pessoal dos embaixadores, não sei. Ministro, o Brasil começou a implantação do governo brasileiro, a implantação no sistema de segurança interna, ou seja, de. Troca de informações, etc. que, inclusive, tem países da região que estão interessados em, em, em utilizar esse sistema. Qual o nível de garantia que o Brasil pode ter, tecnicamente, de que isso, esse sistema não seja violado? Como é a sua, essa Veja a bem, é, eu não tenho a pretensão de dizer que nós vamos ter um sistema absolutamente inviolável até porque a gente vê aí que de vez em quando fica sabendo de notícias aí que entraram na, no site da é, de órgãos de segurança seja no nos Estados Unidos seja na Europa nos países desenvolvidos então é, não se trata disso nós achamos que as informações do governo brasileiro precisam se trafegar por Circuitos seguros, por redes seguras. Então nós estamos, nós já temos uma rede interna do governo e vamos desenvolver mais. Nós queremos que todos os órgãos estratégicos do governo estejam numa intranet que pelo menos seja é, defendida dessa prática de coletar todas as informações e, e, e, e copiar, espionar de forma mais. É, corriqueira. É evidente que pode, pode acontecer de alguém ir lá e, e conseguir obter os dados e vazar. Né? Os dados da NSA estão sendo divulgados aí pelo, pelo Snowden é, a toda hora, né? de uma forma até vexaminosa, né? vamos ser sinceros. Então, as apresentações, tudo isso. Então, nós, é, nós não temos essa, essa empáfia de dizer: olha, não, aqui ninguém vai espionar nada. Nós achamos que as informações que, é, cruciais do governo, licitações, contratos, essas coisas, têm que ser preservadas. Você veja, por exemplo, nós tivemos episódio de espionagem da Petrobras, do Ministério de Minas e Energia, isso não tem nada a ver com segurança de país nenhum, né? Isso aí é para obter segredos comerciais, saber a produção de petróleo, saber é, outras coisas. Então... Acho que é outro lado da chamada espionagem que, repito, não tem nada a ver com segurança de país. Isso é para obter vantagens indevidas. Certo, mas a pergunta também ia no sentido de qual é a avaliação do governo brasileiro da capacidade e técnica do país na área. O Brasil precisa, por exemplo, fazer acordos com outros países que tenham mais esse movimento? Como é a Nós sempre estamos abertos a fazer acordos com outros países. E, e a nossa avaliação seguinte, nós não temos, é, é, talvez, a melhor capacidade técnica, mas nós temos é, uma grande capacidade instalada para fazer sistemas simples, como é, e-mails, troca de mensagens, é, trafegar as nossas informações aqui, o sistema de certificação, isso tudo já existe aqui. Então, é perfeitamente possível desenvolver mais e, e nos dar mais segurança. É, e podendo fazer isso em cooperação com outros países. Né? Não tem problema nenhum. Agora, o que nos motivou foi que as notícias dão conta que, se eu estiver usando um e-mail do Google, se eu estiver usando uma informação dentro do Facebook, se eu estiver usando uma informação é, de outro sistema, não quero nem ficar citando todos, eles vão ser entregues, obrigatoriamente, para o governo americano, isso não está certo. Então, é por isso que nós estamos trabalhando para, para ter uma, uma alternativa. Ministro, atualmente as comunicações do Brasil passam por onde? A maioria passa pelos Estados Unidos ou tem? Exemplo, é, o Brasil tem cabo submarinos é, a, não, não a temos. Europa? Não, tem, não. não, temos um cabo submarino para a Europa, muito, de capacidade muito limitada. Uhum. Estamos fazendo agora uma nova conexão via Guiana, né, com o governo da Guiana e, consequentemente, o governo francês, e estamos discutindo a possibilidade de construir um novo cabo submarino. Mas isso é muito pouco ainda. Né? Nossas conexões são é, massivamente, transitam pelo, pelos Estados Unidos. Eu falei isso no começo, antes do senhor chegar aqui. O senhor não pagou os 10 reais eu... <risos> ouça essa <risos> tô brincando a uh, ideia Por que o governo tirou o Veja bem, o, eu acho, primeiro, eu defendo que nós tenhamos uma política para data centers aqui. É, essa, essa ideia não estava na, na configuração, na, na, na redação inicial do projeto. E a, re, a rejeição, digamos assim, a resistência que houve a ideia de armazenar os dados aqui, os argumentos foram de que isso oneraria as empresas, que seria um ônus, tem que fazer investimentos. Eu acho que nós temos que ter uma política de atrair investidores para cá e fazer data centers aqui, reduzir impostos, conseguir financiamento. Por um motivo, eu estou convencido de que tratamento de dados, a indústria de dados, os, os, os o, o Big Data é um, é, vai ser o próximo, a próxima grande atividade econômica moderna. Quer dizer, o Brasil quer entrar nessa, nessa, nessa atividade. Por isso, nós precisamos de, de, de, é, ter os dados aqui. Então, veja bem, é, o que foi colocado no marco civil, me parece que resolve um problema da questão da privacidade, que é que nós queremos evitar, que, por exemplo, que o Google diga para a justiça brasileira que não pode entregar um dado que foi solicitado num processo judicial legítimo, que não pode o governo, Ministério das Comunicações, alguém lá pedir dado para o Google, porque não tem obrigação nenhuma, mas se a justiça pedir, é, é, é obrigatório, a nossa Constituição garante. Então, e aí o Google dizer, não, isso, esses dados estão lá nos Estados Unidos, então eles são sujeitos à legislação americana. Não, não dá, então o que está no marco civil, se assim, você quer atuar aqui no Brasil você vai ter que sujeitar a legislação brasileira, e eu acho que essa questão dos dados aqui ainda vai evoluir muito, você veja por exemplo assim, a Microsoft nós começamos a, a substituir os nossos sistema de e-mail, de, de mensagens tal e o presidente da Microsoft aqui, o ministério aqui foi um dos primeiros que trocou nós pusemos o o sistema lá do, do, do CEPRO. E o presidente da Microsoft no Brasil veio nos procurar e disse, olha, primeiro, nós queremos oferecer o nosso sistema para ser auditado pelo Brasil, isso não, não existia antes, e, e nós vamos fazer um data center no Brasil. Já anunciaram que vão construir um data center aqui. Né? E outras empresas é, estão dizendo que vão construir. Eu acho que nós temos que, que melhorar isso, porque, repito, tratamento de dados, per perceber a tendência da economia, tendência da sociedade, é, através do, do, da leitura dos dados, vai ser uma atividade econômica importantíssima. Hoje você vai no, no armazém do Ferreira ali, e o cara registra que você teve lá e quantos choppes você tomou. Então, pode, isso pode virar um problema, que o seu médico, por exemplo, ou o teu plano de saúde vai dizer se assim, o senhor está bebendo muito, nós vamos cobrar mais pelo seu plano de saúde. Então, então isso jornalista já, já bebe ah, é, muito, é, um né? e, muito obrigado. E, é isso mas mas é, é, pode acontecer dos caras falar ó, você é jornalista vai pagar mais por um plano de saúde por exemplo entendeu porque nós vamos precisar tratar seu fígado depois então, então essas essas informações tem que ter inclusive norma de como tratar isso porque essa coisa dos planos de saúde já acontece você já ouvi caso por exemplo no, nos estados unidos do cara chega lá e, e, olha, mas o senhor tem um problema de saúde, o cara nem sabia que tinha um problema de saúde, alguém, algum laboratório passou a informação, então. Acabou a conversa, falou duas. O Flávio tem um boteco, viu? então Flávio, depois você distribui aí o cartãozinho do... Tem um boteco ali, um... não é um boteco, ele não gosta de falar boteco, é barco. <risos> Eu prefiro votiquinho carioca a barba. <risos> posso aproveitar que. Tomara que não você não tenha falado aí. Digo, digo, não. <risos> era sobre eh, se si vocês tiver dialogado com alguns outros países para o tema do, da, na, da governança do, da internet. Vocês eh, estão promovendo que a internet será governada por diversos países do mundo. Né? Países e setores. Países e setores. Né? Mas é. eh, já tem dialogado com alguns deles, já tem alguma... Já conversamos, mas é evidente que... Por exemplo, Primeiro, qual... qual como, tem... como vai ser o modelo? Isso vai ser uma briga. E depois, quem vai participar? Acho que vai ser uma briga ao, ao, ao cubo não sei que vai não temos ideia acredito que tem, vai ter que ter um rodízio né? porque ou você vai fazer um, um sistema com todos os setores e todos os países que é impossível ou vai ter que fazer mandatos com rodízio, alguma coisa não sei é, alguma coisa, não, acho que não isso não o senhor falou que a Europeia está reclamando que, que seja mais específico... Sim, a eu vi do uma entrevista mas da... Mas isso polícia. significa de que, de que existe a possibilidade de que tenha algum tipo de compromisso vinculante da, que saia da conferência? Eu não sei se nós vamos conseguir fazer isso, até porque está eu, eu, muito aberto ainda. Mas vai ter uma, uma consulta pública nesses dias. Antes de, do dia 23, nós vamos ter um documento mais... mais avançado da, do ponto de vista da discussão. E, e aí nós vamos poder, poder prever com mais clareza. Não sei como é que vai ser. Essa consulta pública vai ser global? Global. Global. Põe na rede todo mundo vê. é vão participar? As entidades que estão escritas, né, eu acho... de internet. Então, no futuro, como lidar essa situação? Quais são as decisões? Como fazer? Para... Olha, Eu acho assim, a internet surgiu nos Estados Unidos. Era uma rede de, de, entre universidades. Ela se desenvolveu lá. É natural que a estrutura, a infraestrutura, seja muito maior lá. E acho que mesmo desenvolvendo em outras regiões, por muitos anos ainda, nós vamos ter uma vantagem relativa dos Estados Unidos nisso. E eu acho que não, não é esse o problema. Nós precisamos ter garantia de que os, os outros países também possam se desenvolver e que a governança e o, e o modelo de internet é, a, a ser adotado, garanta o acesso a todos. Nós precisamos ter, é, por exemplo, eu acho que um, um continente como a África, que tem, acho que é 51 países e tem mais de 500 milhões de pessoas, tem que ter acesso, isso é um, um fator de desenvolvimento crucial para a África, assim como os países aqui da América Latina. Então, é, nós queremos desenvolver nesses, nesse segmento. É, é, não somos contra que os, os países desenvolvidos continuem mantendo a sua estrutura, até porque eles vão fazer investimentos cada vez maiores também. Não tem isso de cabeça, não, não tem isso de cabeça, até porque tem coisa que está sendo feita por governos, tem coisa que está sendo feita por, por empresas, né? é. mas não são é, investimentos altos não, porque você pega, por exemplo, o Paraguai, nós não tínhamos conexão, o Paraguai tem uma única conexão de internet que é com a Argentina. baixo preço, e o Paraguai também tem esse interesse. Quer dizer. Então, nós estamos praticamente concluindo lá a, a, a linha, e agora precisamos colocar a eletrônica. Não é caro. Isso, é, mandei fazer o levantamento em torno de pronta linha de fibra ótica em torno de 7 milhões de reais de, de eletrônica para fazer uma conexão de Foz do Iguaçu até Assunção. Quer dizer, com certeza vai multiplicar muito a capacidade de, de internet instalada no Paraguai. Aqui. Muito bom, vamos tenho uma pergunta da Copa. Copa? É, é, Você quer saber o que é a escalação do, na, do é, Brasil? Nos estádios, sobretudo, hum. que está começando só agora. Hum. Que, que, qual é a previsão? que vai, vai, vai funcionar? Olha, a nossa, <risos> nós temos que, que dizer o seguinte... Nós temos um compromisso com a FIFA, que é fazer fibra ótica para a transmissão dos jogos. Televisão, broadcasting, e, e isso é crucial, porque a abertura da Copa tem uma previsão de, de audiência de 500 milhões de pessoas. E, a, e o encerramento, em torno de um bilhão de pessoas vão assistir. Então, é isso, é esse é o nosso compromisso com a FIFA, isso está sendo providenciado, já foi é, montado... Em, em todos os estádios, são duas linhas independentes em todos os estádios, uma capacidade gigantesca, não vai usar, dificilmente vai usar um terço do que está de capacidade instalada. E isso significou, do nosso ponto de vista, antecipar uns quatro anos os investimentos nessas regiões, porque é isso, esse, essas redes serão usadas depois aqui no Brasil. Nós temos um outro problema, que é... A, a instalação de, de telefonia móvel, é, Wi-Fi nos estádios. Isso não é compromisso nosso com a FIFA, isso é um, uma coisa que o Brasil quer fazer, porque sabe que cada vez mais as pessoas querem usar. É, tem muita gente que fala, mas não vai funcionar, vai ter muita gente. A nossa visão é a seguinte, assim como acontece no, no Réveillon, por exemplo, no Rio de Janeiro, você põe lá 2 milhões de pessoas na rua, e, e praticamente para a, as conexões móveis, é bem possível que aconteça isso em algum momento nos estádios. Eu estive na Coreia em 2011 e cheguei na Coreia no dia do aniversário de Buda. E o, o hotel que eu fiquei ficava em frente ao maior templo de Buda é, no país. E nós fomos lá assistir a festa, ver tinha milhares e milhares de pessoas... Todo mundo com smartphone, tablet, câmera, fazendo, fazendo imagem, mandando e aquilo, e congestionou. Na Coreia estava congestionando as redes lá, de, de, de aquela multidão. Então, isso acontece. Então, a nossa visão é a seguinte, vai funcionar, pode ter eventualmente algum probleminha. Agora, de fato, ficou muito em cima da hora, porque aparentemente, quem construiu os estádios não se deu conta de que precisava ter comunicação. Nem para broadcasting eles estavam prevendo. Nós tivemos que ir lá, discutir com, com os administradores, mostrar que tinha que ter uma sala para pôr os equipamentos, tinha que ter lugar para pôr a fibra ótica. E você só pode pôr fibra ótica depois do estádio pronto. Tem estádio que está ficando pronto agora, então é evidente que está é, com um atraso muito grande. O governo não acompanha oficialmente. Claro que tempo. acompanha. Nós, nós, as metas fomos nós que colocamos. Então as empresas Mas não têm é que colocar. Com a, FIFA. com a FIFA, não. Isso é, um, isso é uma, uma política do governo. Nós achamos que os estádios têm que ter, até porque vai ter uma demanda muito grande. Por outro lado, tem é, administração de estádio, que foi o caso de São Paulo, Curitiba, que não quis colocar em convênio com as empresas Wi-Fi. E nós achamos que é importantíssimo, porque além das antenas de celular, se você põe o Wi-Fi, um ambiente como esse aqui, você põe o Wi-Fi você faz a conexão de dados pelo Wi-Fi e não pela rede, rede móvel. Então, isso alivia muito. E não deixaram colocar. É, é, tanto no Corinthians, no, acho que no Rio Grande do Sul também, Belo Horizonte, ah, o que nos informava, senão assim, não, nós vamos fazer porque nós queremos explorar esse, esse wi-fi no futuro é tudo bem mas é um risco de não funcionar a contento no dia né? e, e nós temos ponderado isso muito tanto que eles estão correndo agora para para buscar resolver isso a tempo e a transmissão de televisão por exemplo não não, pode essa ser tá... prejudicada por isso não não isso é separado veja bem ó. não mas por exemplo a tem gente que fala assim jornalismo... tem gente que fala assim não vai ter 4 g nos estádios mas essa é a primeira Copa que vai ter 4G, porque até a última Copa não existia 4G. Então, e nós fizemos Copa, o Brasil já foi campeão cinco vezes, o Uruguai foi campeão duas vezes, a Itália foi, foi três. Quatro. A maioria foi quatro a maioria vezes. vezes. Sem internet, sem nada. A televisão passou a ter a partir de 66. Então, veja bem, o futebol vai acontecer. A televisão é absoluta. É tão importante ter televisão quanto o estádio. É quatro vezes mesmo, desculpa. Então é tão importante ter televisão quanto o estádio, porque vai ter mais gente vendo pela televisão do que pelo estádio. Agora, se o cara não conseguir botar a foto dele no Facebook para a mãe dele ver, ele vai pôr mais tarde, não vai, não, vai, não vai deixar de ter jogo lá, e o Messi vai deixar de dar trabalho para a defesa do time adversário por causa disso. Eu acho que é um desconforto, é ruim, deveria ter, porque os, os, os smartphones estão na mão de todo mundo, as pessoas querem usar. Então, é um, é um absurdo você falar não, não, não não vamos pôr, porque nós temos que ter uma política, isso é uma bobagem. Eu devia ter instalado, até falei com, com o pessoal, instala lá e depois nós vendemos para eles. Mas assim mesmo, o estádio é privado, tem, nós temos que respeitar isso. Isso não está no compromisso da FIFA. Vamos de Quantos tem lá? Acho que. É muito. <risos> Eu fui na China esses tempos. Eu fui na China esse tempo. De fato tem bastante. É muito, é muito, muito. Não, eu não tenho, assim, uma, uma, eu fui na China para ver o sistema de, de, de telecomunicações deles, fui visitar empresas do ramo, visitei a Huawei, visitei o Baidu, visitei é, outras empresas lá no, na China, várias universidades, aliás, o Baidu disse que vai se instalar aqui no Brasil e vai, e vai montar um data center aqui. E... E, e vi que a China está fazendo grandes investimentos para instalar 4G também é, no país. Eu acho fantástico isso, né? Porque um país com um bilhão, um bilhão e meio de pessoas né, conectado, vai, vai se desenvolver mais ainda. Eu acho que nós temos que fazer isso aqui também. Feito? Feito. Ah, uma coisa que vocês não perguntaram, que é o seguinte. É, muita gente fala assim, ah, mas o, o 4G aqui do Brasil é diferente do 4G americano. Então, vai chegar um americano aqui e vai, e vai ter dificuldade de usar. Então, eu queria, eu queria dizer, primeiro, né, o, não é só a frequência que é diferente. Mesmo que a gente já estivesse usando o 4G na frequência de 700 MHz, não seria possível usar porque o nosso modelo é diferente. Nós temos uma tecnologia diferente do que está sendo usado no, nos Estados Unidos. Segundo, se você vai para outro país e começa a usar é, telefone e internet, você vai deixar o seu salário lá naquele país, porque uhum. é muito caro, é muito caro. Você não vem de outro país e chega aqui e começa a usar seu telefone do país de origem. Você vai comprar um telefone aqui, ou alugar, ou ver uma forma de fazer. Ou pega um no né? Wi-Fi. Ou, ou pega no Wi-Fi, wi porque se você, se você começar a usar. 4G, 3G, aqui você vai quebrar, a não ser que você seja muito rico. Né? Então, é, eu acho, e, e, e isso é relevante, porque eu perguntei hoje para o ministro Aldo Rebelo, quantos americanos vêm para a Copa? Ele falou, bom, para a Copa eu não sei quantos vêm, mas que compraram ingressos, ingressos vendidos para os Estados Unidos, 154 mil ingressos até o começo de abril. Ou seja, é muita gente que vem. É muita gente. 154 mil ingressos deve ser, sei lá, quantos? 50 mil pessoas, né? porque o cara vem e vai comprar dois, três ingressos. Né? Mas pode trazer gente junto que não vai querer ver jogo nenhum. 154 mil chips. É muita coisa. É muita coisa. É. Então, com certeza... É um mercado interessante aí, mesmo que seja por um mês e pouco. Não é mudaram uma norma, porque agora um estrangeiro pode comprar um tipo com. Com um o passaporte, passaporte, que era um absurdo. Exigia CPF, o cara não tem não, CPF, então não tem como. É, isso foi desburocratizado, isso foi muito importante. Então é isso.